O Global Legal Hackathon, um evento que aconteceu no CID, de sexta a domingo. Foram dois dias de imersão onde que jovens estavam buscando soluções inovadoras para o campo do direito. Você confere tudo no TV CIMI, não sai daí. O Global Legal Hackathon foi uma iniciativa do Canadá, foi a primeira vez que se tentou pensar numa maratona de soluções voltadas para o direito e para o mundo jurídico de um modo geral. O evento se concentrava em duas frentes, a primeira em buscar soluções para dinamizar o acesso à justiça e a outra para dinamizar e otimizar a própria rotina do trabalhador, do operário, do direito. Dessa vez ele aconteceu em mais de 50 cidades ao redor do mundo e no Brasil nós tivemos aí a, o orgulho e a satisfação de organizar aqui no CID junto com a comissão da OAB de Direito para Startups. Esse evento é de importância fundamental para toda a comunidade jurídica. Me refiro a tribunais, escritórios de advocacia, ministério público, procuradorias, porque agora o direito tem a matéria-prima necessária para as inovações, ou seja, o processo eletrônico. Os dados os dados do processo estão em e-mail eletrônico e estando eles em e-mail eletrônico, evidentemente abre um universo de oportunidades para que as novas tecnologias venham a agilizar, ajudar, dar segurança e tornar conhecidas todas as informações contidas nos processos. Eu achei assim, uma experiência muito legal. Eu conheci várias pessoas de ramos que eu nunca tinha nem percebido, ainda mais nessa área jurídica, eu nunca tive no meio desse. Com tanta burocracia, com tanta coisa, eu percebo que eles estão se abrindo assim, para o um mundo da tecnologia e aí eu sou desse mundo e aí eu consigo agregar muito valor para eles e eles conseguem me ajudar bastante também, com todo o conhecimento deles, com toda a formação que eles têm e tem um mercado muito grande para ser, ser desenvolvido nesse mercado jurídico. O mercado não tem as soluções e é evento como esse que a gente espera que surjam as soluções, as startups, da criatividade desses jovens que ficou ao final de semana usando muita criatividade para as soluções que, que os tribunais, os escritórios, ou seja, a comunidade jurídica precisa.